Diferentes estilos musicais com a palavra flor. Segue um trechinho de cada estilo com a palavra flor. Primeiro, MPB. はい okay. Baucho agora, China bonita que parece uma flor. Ainda chamo pra tomar o chimarrão, e é por isso que eu amo esta terra. E na cordiona eu expresso essa emoção. Rock oh, Flor que no deserto já murchou. Mas bem longe dali já provou Mas como é poderosa essa flor Pop. Flor Esse é o X da questão De repente você descobre Vou pro bar tomar uma cachaça, tomar uma pensando em você, flor desde o dia que você me deixou. Emo. Quando você me disse que não queria mais A flor... Rap. A flor nasceu no meio da favela, fruto de um grande amor, enquanto acontecia o tiroteio. Uns levavam tiro e nascia a flor. Heavy Metal Flor oh, saiu das trevas, do meio da maldição. Funk. sertanejo moda de viola foi uma flor que nasceu no campo para casar com seu prometido Amarelo, não sei se chama Margarida ou se chama Manuela. Ah, flor. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E lembre-se: like não é bunda, pode dar sem medo.